Hey, monster! Hey, Monsters! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Otávio Sage e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu vou apresentar pra vocês três filmes que vão fazer você levantar o bubuzinho da cadeira, do sofá, da cama, seja lá onde você tá sentado, olhar pra cara da sua mamãezinha e dizer... Mãe, eu tô abandonando tudo nesse momento pra seguir o meu sonho de ser um cantor rockstar famoso, tá bom? Papaizinho. Não esquece de levar o casaco, moleque. Eu estava conversando com vocês, meus monstrinhos, lá na casa monstro, sabe, a casa monstro? Se você ainda não sabe o que é casa monstro, faz favor de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo e ir lá pro grupo para participar e saber o que a gente tá falando lá dentro. Sobre filmes favoritos, e o que eles causam na gente, sabe aqueles filmes que entram na gente e falam assim: nossa, vou mudar a sua vida. Você vai sair daqui agora e vai ser outra pessoa. Eu resolvi mostrar três vídeos pra vocês que vão fazer você olhar assim pra sua vida e falar: chega, agora eu vou juntar as minhas coisas, eu vou sair dessa casa e eu vou ser famoso. O nosso YouTube de cada dia desperta assim no coraçãozinho de muita gente essa vontade, né? De ser famoso, de aparecer. Sendo assim, a nossa querida Vi é uma personagem desse filme dele, ela decide entrar num jogo. Bem-vindo a NURF, um jogo com verdade ou desafio, sem a verdade. Observadores param para ver, jogadores tentam ganhar dinheiro glória. Você é um observador ou um jogador? Esse jogo é um jogo composto de desafios. E a cada desafio que você passa, você ganha uma pontuação e sobe no ranking, vai ficando famoso e vai ganhando muito din-din. E nisso tudo, as coisas começam a ficar complicadas. E ela conhece um cara misterioso que acaba sendo o crush da vida dela e o um novo chip dos espectadores, da galera que vê o que tá acontecendo e manda os desafios pra eles. Mas nisso tudo, no meio disso tudo, começa a acontecer umas coisas muito perigosas. Pros meus monstrinhos aí do outro lado que querem correr contra o tempo, que querem se apaixonar, sabe aquele amor intenso que acontece do nada? Se você quer isso, esse filme é feito pra você. Vai lá na cozinha, faz um montão de pipoca, Senta o bumbum no sofá e assiste Nerve, um jogo sem regras. Agora, se o seu sonho é ser um popstar, arrasta multidões para escutar a sua música... Esse filme monstrinho foi escrito pra você. Jerica é uma adolescente, assim como eu, de uma cidade do interior. Tipo, eu que moro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Assim como você do outro lado, que mora no interior de algum lugar. E a gente, a gente, não tem nada de incrível. Não é de família rica, não é nada demais. A Jerica, ela é assim. Numa brincadeira com as irmãs dela, ela bota uma peruca, ela faz uma maquiagem e grava um vídeo. I'm gonna play you so com ela cantando E a irmã dela pega esse vídeo e posta na internet E no dia seguinte o vídeo dela tinha viralizado Muita, muita gente tinha visto o vídeo E chegou, vamos dizer assim, nos ouvidos de uma incrível gravadora E aí, e aí meus amigos, começa Começa a trajetória da Jam Jerrica vira Jam uma popstar star incrível e completamente lacradora. Então, se você, do outro lado, quer se apaixonar por essa ideia de se tornar um popstar, quer vivenciar junto com a Jerrica várias histórias musicais e ter aquele, aquele clima incrível de realização de sonho, de família, porque as irmãs dela fazem parte da banda, assista Jan e as hologramas. Seis estranhos, eles de repente se encontram se esbarram, e a vida deles muda completamente dentro do maior evento de música eletrônica, chamada Exo, Exo. Exo. Sonho é igual ao do Ethan, que quer ser um DJ famoso e mixar para muita gente nessas festas incríveis. Esse filme é feito para você. Com muita coragem, o Ethan decide largar tudo na vida e partir para essa festa que é o sonho dele, em busca de tentar mostrar para as pessoas a música. No meio do caminho, ele conhece pessoas e faz amizades incríveis e encontra o amor da vida dele. Não é mesmo? Vivendo um romance maravilhoso. Imagina você caminhando naquele evento incrível, cheio de luzes neon e um monte de música que mexe com você por inteiro, esse filme é pra você. Então se você aí tá procurando algo que mexa com você, mexa com as sensações e mexa com os seus sentimentos, assista Axel Exo esses foram os três filmes que eu acredito que vão mexer com vocês, assim, como mexeram comigo. Mas eu sei que você, monstro do outro lado, deve ter o seu filme. Aquele filme que também mexe com você. Aquele filme que também tem, te dá, tipo, aquela vontade, sabe? De sair por aí realizando seus sonhos. Então, faz o seguinte, deixa aqui embaixo no comentário que eu quero conhecer o filme que mexe com você. Porque talvez ele possa mexer comigo também, não é mesmo? É isso aí, muito obrigado. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!